A Justiça do Trabalho em Mato Grosso manteve a demissão por justa causa de um supervisor de transporte num frigorífico da região de Juína. O trabalhador foi dispensado porque exigia propina para manter o contrato com uma mecânica de veículos. O frigorífico verificou que foram feitos vários depósitos de uma empresa terceirizada na conta corrente do funcionário. Depois de ser demitido, ele buscou a Justiça do Trabalho para questionar a demissão por justa causa que recebeu. Alegou que trabalhou mais de oito anos na empresa, sem nenhum problema registrado e não teve oportunidade de se defender das acusações. O frigorífico apresentou comprovantes de depósitos efetuados pela empresa terceirizada e, ainda, uma declaração firmada em cartório pelo prestador de serviço em 2014 para comprovar a extorsão. Ao julgar o caso, a primeira turma do tribunal reconheceu o ato de improbidade e manteve a demissão por justa causa.